A despedida de fãs, amigos e artistas ao cantor Gabriel Diniz. O corpo está sendo velado neste momento em João Pessoa. Avião que transportava o músico e pilotos não estava autorizado a fazer táxi aéreo. Ministério da Justiça pede intervenção em complexo penitenciário, onde 55 presos morreram em Manaus. E sobe para 11 o número de alpinistas mortos ao tentar escalar o Monte Everest. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá. Um ótimo dia para você. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. A morte precoce do cantor Gabriel Diniz surpreendeu familiares, amigos, fãs nessa segunda-feira. Ele fez um show na Bahia, viajava de avião para Alagoas, onde iria comemorar o aniversário da noiva. O avião caiu no estado de Sergipe, em uma região de mangue, de difícil acesso. O piloto e o copiloto também morreram no acidente.